Está conosco aqui o professor Jerônimo Freire, coordenador do evento. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem, Cassiano. Professor Jerônimo, gostaríamos de você comentar um pouco a respeito de como foi essa iniciativa do Cidep, a organização e a sua avaliação a respeito do evento. Com é um o prazer. Uh, o workshop Cidep ele, ele nasceu aproximadamente em outubro de 2012, na visita do Dalpo, que é o gênio comercial. Uh, a Natal e numa visita que fizemos a João Pessoa, Fortaleza, essas unidades e achamos por bem trazer para o Nordeste um evento do nível que está sendo feito aqui e nesse evento também incluir palestrantes ilustres. Né? A princípio discutimos eh, os nomes e eu coloquei em pauta Dr. Jorge do Instituto Politécnico da Guarda. Portugal, 19 Saudívia e obviamente o professor Cassiano. Esse evento foi levado à diretoria do Cidep, que encontrou essa forma de apresentar aos aos seus parceiros, né, aos seus clientes, essa nova modalidade de não só o equipamento em si, mas a filosofia SIDEP. E como esse evento, a sua observação, a sua apreciação, como está caminhando e as suas, o seu impacto no contexto do Rio Grande do Norte? Olha, o, o evento ele poderia ser é, no sentido da, da representação, no evento em si melhor porque eu lamento que foi feita toda uma divulgação enviado vários convites impressos por e por e-mails mas é, infelizmente não existe aquela cultura é bem o ponto que o Jorge colocou ontem na sua palestra né essa consciência crítica de uma de, de um pensar fazer de fazer ciência né infelizmente não tivemos aquela representação mas eu avalio como positivo eu acredito que essas 12 horas de eventos demonstrou a seriedade com que esse evento foi, foi projetado, estruturado e executado. A palavra concorrente, até mesmo com a direção, através do doutor do Luiz, a sinergia da equipe, não só da equipe que estava executando, mas da equipe dos palestrantes, dos instrutores das oficinas. Então isso é visível em qualquer local, em qualquer oficina, em qualquer palestra, até mesmo nos coffee breaks, nos corredores do evento. Ou seja, é um evento rico de ideias e demonstra exatamente a filosofia Cidep, que é não é só o equipamento, é o pensar, saber como fazer ciência. Mesmo assim, professor, tivemos a, a casa praticamente lotada, não é? Sim, sim, a casa ficou praticamente lotada. Uma, uma, uma, uma parte boa, que podemos dizer assim, do evento é que esse registro vai estar na internet, algo é, diferente de alguns anos Compartilhando atrás. Compartilhando com todos, portanto, Com todos, permanentemente. democraticamente, né, tudo que foi feito, na, na, na, na, isso foi planejado, isso foi, foi discutido no, no, logo no início, logo no, na, na ideia, né, que era, a ideia era assim, nós vamos fazer um evento fechado para 200 participantes, né, a convite do CIDEF, mas ele vai ser aberto depois que vai estar disponível pela internet, ou seja, Todas as palestras, mesa redonda e oficinas, com a competência né, do produtor Ítalo Valério, né, essa, todo esse material feito por um profissional que sabe fazer, sabe fazer a produção científica, ou seja, da, da, da parte experimental, é né, importante né, qualquer um que, que vai fazer a filmagem, mas é um profissional da área, e isso nos garante essa forma democrática de mostrar a todos o que foi o workshop SIDEP 2013. Professor, e o workshop CIDEP? A ideia é que ele se estenda a outras regiões do é, país? Sim. Ah, hoje mesmo eu tive uma pequena reunião com, com o diretor-presidente do CIDEP. Ele já me comunicou, nós já estamos pensando no, no próximo workshop. Né? É uma alegria enorme saber por parte dele. Mal não temos nenhum relatório ainda completo, mas é, ele já percebeu o alcance que esse, que esse, que esse evento. Né? teve no contexto da, da, de todos que participaram né? e também dos, das instituições que no futuro vão ter acesso através do, do, dos vídeos que estão postados na internet e que o próximo encontro eu não, com certeza vai ser em outro local, em algum outro estado do Brasil E também há interesse por parte da direção Em fazer no Chile e em Portugal A gente espera que isso se concretize Certamente, professor, parabéns pela vossa iniciativa Toda a equipe do SIDEP E da coordenação E nós desejamos sucesso Ao final desse evento E os próximos também E contando com a sua presença Certamente que não só brilhantou Como também organizou de forma brilhante Todas essas iniciativas Obrigado. Workshop Cidep Vamos em frente.